Bacana, ó. Rapaz. Aí dá aqui uma acertadinha aqui com a tira uma vara, esse aqui com um ano já cresce, Mameleiro, se tira uma vara e fica as outras, olha, ó. todinha, mas o nordestino, ele vivia assim um tempo atrás e até hoje, um, um telhadinho pequenininho, se faz com varas, e vamos lá, pesando mais três, três varinhas dessas, Isso aqui é o Skybro, viu? Agora aqui, ó Vamos arrastar para cá Essa madeirinha aqui Descascada Ela atura Uns 40, 50 anos Tratadinha E se você gostou do vídeo, vai dando um like aí É Esquece não Mais uma vez, gente Aqui é usar os recursos natural com responsabilidade, viu? Ah, desmatamento é se eu chegar aqui e destruir tudo, isso aqui é uma reservinha de um hectare, um e meio, um hectare e meio e é daqui a onde os proprietários buscam o seu sustento. Gente, é varinha de mameleiro. <risos> o bom profissional ele se vira com o que tem viu, Ó, quem tem o dom, trabalha com o que tem. Aqui, ó, que é, que é o veral, certo? Ele não é o mais reto, não? Não vai é forte. É? Ó. Agora para aquele veral lá, arrancou esse aqui ó. esse fazer aqui em esse aqui ele vai assim 快去 Eu vou deixar um belãozinho aqui de 5 centímetros para não bater no caibro E aqui eu vou deixar 5 centímetros aqui, aqui, aqui para ter Vai fora e põe depois no lugar. Rapaz. Essa telha aqui, ela escorrega, viu? Se ela escorregar, não cai, viu? Você cai daqui, ó. Essa ferramenta do futuro, gente! Bacana, ó Rapaz, se dá aqui uma acertadinha aqui com a ó, olha só, vem aqui, regulou e focou, pronto, tinha tá montado, agora é só tirar a linha aqui, montar lá em cima e já é. Começou a chuva daqui a pouco nós vamos ver pingando aí na goteira. Começou aí, né? a chuva, hein? Aqui é o teatro primadário, gente. Teatro móvel. Só vem aqui, ó. E colocou aqui. Ó. Menino. Pra cá. Tá Corte isso. Rapaz. Maravilha, hein? Você duvida eu subir aqui em cima agora? Duvida? Tudo bem aí, Zé Maria? Aqui foi que vi, gente. Olha, isso aqui é forte, gente. Maravilha! Está Tá registrado aí, né? Ela vai, pular, ela vai pular não, né? Eu acho que eu vou. Como é que eu faço? Aqui? Vamos comer aqui, ó. Tem que confiar no que faz, né, Cadê o cinto de segurança? O patrão não tá dando cinto de segurança aqui. <risos> Deixa eu estar casando direito agora. Peraí. Isso, olha. Negócio é isso. Olha lá, põe pra mim. Foi. Foi. Bom dia, meu pai. Bom dia, meu jovem. Tá bomzinho, meu filho. Tá bomzinho, meu filho. Como tá você? Tô perejando, né? Beleza meu jovem na medida aqui é a casinha dos pintainhos novos. Essa é para pôr embaixo. E Quantos anos tem Ô. essa? Quantos anos tem de feita aqui essa teia aqui, senhor Pé? Aqui? Sim. Esse, é. Ah, não sei, não sei. Mas mais ou menos. Mais ou menos de, de, de 30 anos para lá. Era? É, né? Com certeza. 50. Com certeza, de 30 anos passado. Era? É, né? E aí, Zé? Como é que tá aí essa obra aí? Tá beleza? Aqui tá finalizando, hein? Dá uma giradazinha aqui, né? Pra Não. ver se vê Ah, mesmo assim meu amigo. Ah, Agora sim certo, tá bom, tá. Aqui, Não. gente É uma casinha pra pôr uns pintarinhos novos, viu? Certo, legal? Depois eu vou fazer o um chumbamento todinho Olha só, gente Aqui, o resultado final aqui, ó Bacana aí, ó Aí sim, hein? Maravilha Só ter aqui É ter histórica, viu? Tem aqui, tem mais de 50 anos de feito, eu acho. pelo menos 30 hein, aí, olha. Aqui por baixo, aqui, ó. Ó, menina. Eita, aí, ó. Show de bola, hein? Tem umas que casam legal, ó. Ó, tem umas que casam legal. E tem outras que não casam legal, ó. Mas o importante é que não pingue água, né? Olha só, aqui, ó. Umas casam legal, aqui, ó. Certinho, ó. E outras não casam legal. Que são meia tortos também. Tá Você também quer meia tortinha? Acho tem, assim, ó. Olha aí, ó. Tem feito na mão, gente. Não é em máquina, não. Veja bem aqui, ó. É de telhado antigo aí, viu? Aqui era feito de uma casa. Essa casa aqui, ela foi desmanchada. Ela tinha mais de. Quantos anos, ô Manuel, tem No mínimo, essa casa aqui. Eu tenho 58 anos. Essa casa aí deve ter te mais ou menos uns 50 anos. Essa aqui deve ter te uns 50 anos. 50 anos, né? É, não tem menos. Pois é, aqui. Isso, isso aqui fazia no chão, né? Fa planeava o chão, né? Essa teia aqui era feita aqui numa horaria que tinha aqui perto de bezerro, e hoje não existe mais, né? Aham. Uhum. Pois então, então é isso aqui, ó. O legal aqui é a paisagem aí, ó. Bacana aí, hein? Ó. Capim, milho, tudo verde, ó. Aqui, ó, aqui já serve pra segurar a ripa também, ó. Já vou calçar a ripinha aqui, ó. Aqui, ó. Peguei uns preguinhos. Amarrei um arame aqui certinho aqui, ó. Aqui também, ó. Marreu um arame aqui, ó. Por baixo da massa aqui, ó. O nó eu deixei aqui. Esse aqui também, O lado aqui, ó. O nó aqui. Eu coloquei aqui. Aqui eu vou encher de massa, ó. Aqui também, ó. Um nozinho aqui, ó. Deu um nó aqui. Dois preguinhos aqui, ó. E vim aqui embaixo. Marrei aqui embaixo da massa, ó. Pra segurar o telhado aqui, ó. E aqui por dentro, ó. Ficou assim, ó. Tô aqui no Pernambuco, gente. Caruaru fez roçada ali pra trás, a gente colheu aqui, ó. Temos lá mais de 40 girimuns, gente. E a gente colheu aqui. Que pena que eu não posso levar né, pra São Paulo, né? Então, gente, um abração. Vamos que vamos. Tô indo embora, gente. Tô saindo daqui a pouco. Vim aqui, curti muito. Maravilha. Show de bola. Fui. Tchau, meu gente.